No ano passado nós fomos até perto de 120 mil famílias que nós atendemos, mas este ano se formos a, a somar tudo aquilo que a Caritas fez em todas as áreas, não é, não só da assistência humanitária, é, conseguimos atingir é, mais de 45 mil famílias. É tudo o que fizemos. Então, tal então, comparar aqui 120 com 45 é quase nada. E recentemente tivemos a, a informação de que em Namuno uh, houve entrada massiva de, de, de população que estava a fugir do ataque que foi eh, efetuado próximo ali da vila de, de Namuno e pronto, antes de nós irmos para lá a paróquia de Namuno teve que fazer alguma intervenção eu tive essa informação a partir do governo lá do distrito que ligaram a pedir apoio e depois tivemos também alguma chamada a partir do gabinete secretário do estado a pedir para ver se a igreja poderia assegurar enquanto o governo continua a bater portas para ver se consegue algum algum alimento porque no armazém do NGD não tinha nada contactou-se na altura o programa mundial de alimentação também não tinha estoque então o governo achou por bem contactar o parceiro Caritas né? e, nós tivemos que enviar 6,8 toneladas de arroz que tínhamos no nosso armazém. Não era suficiente, mas deu para minimizar aquilo que era a preocupação. Não só a Cáritas está a ressentir essa redução de financiamento, como o Programa Mundial de Alimentação também veio ao público dizer que estão com dificuldades financeiras. Então é momento de procurarmos criar esta habilidade nas famílias necessitadas a começarem a alguns negócios para permitir que possam alimentar as suas famílias por seu esforço, esforço próprio.